Bem, desde o primeiro vídeo desse canal, fomos muito cuidadosos nas análises de qualquer situação. Como libertários, nosso objetivo sempre foi a defesa da propriedade privada e a denúncia de quem a agride. Somos a favor da secessão até o nível individual, ou seja, se o povo ou um indivíduo de uma região quer se desvincular de um governo, isso seria algo perfeitamente ético. O mesmo conceito se aplica aos serviços militares. Ninguém deveria ser obrigado a trabalhar na defesa de um território. Com por isso, repudiamos as ações do governo ucraniano em barrar a saída de pessoas do país. Contudo, mesmo diante disso, não podemos deixar de relatar a posição agressora do estado russo sobre cidadãos ucranianos. Não apenas isso, até mesmo mulheres, mães ucranianas estão se voluntariando para defender aquilo que chamam de casa. Assim, pensando em darmos o suporte, de alguma forma, na legítima defesa dessas pessoas, apresentamos nesse vídeo cinco formas de ajudar os ucranianos. Número 5 – Alistamento Militar de Estrangeiros Apesar de parecer absurdo citarmos isso no canal Libertário Brasileiro, a verdade é que algumas pessoas ao redor do mundo já estão fazendo isso. Antes mesmo da invasão, a própria lei ucraniana permitia, sob contrato, o alistamento militar de estrangeiros aptos física e mentalmente, sem antecedentes criminais, entre os 18 e os 40 anos a cargo de soldados ou sargentos. Agora, devido às novas demandas, a Ucrânia Está estabelecendo uma legião internacional para estrangeiros. Segundo o presidente do país, Volodymyr Zelensky, quem quiser se juntar à defesa da Ucrânia, da Europa e do mundo, pode vir e lutar lado a lado com os ucranianos contra os criminosos de guerra russos. Para isso, segundo o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, é necessário entrar em contato com as missões diplomáticas estrangeiras da Ucrânia. Isso claro, em seus respectivos países, para complementar um decreto temporário. O horário permitirá que não seja necessário de um visto para se juntar ao exército. Número 4. Doação de suprimentos militares. Sem dúvidas, para a maioria das pessoas, mesmo sendo necessário assegurar a autodefesa dos ucranianos, a ideia de se arriscar no campo de batalha é uma completa loucura e pode ser inviável para muitas pessoas. Nesse caso, ajudar nos cursos o fornecimento de suprimentos militares seria uma ótima alternativa. E já existem diversas formas para isso. Uma delas pode ser feita através da organização não governamental Come Back Alive. É uma organização muito respeitada e recomendada por Ilya Ponomarenko, repórter de defesa e segurança do site The Kiev Independent. O motivo de termos escolhido essa organização dentre tantas outras, além de sua reputação, é pelo fato de aceitarem Bitcoin como forma de doação. Deixaremos o link dessa instituição e de todas as outras na descrição desse vídeo. Número 3. Reabilitação de combatentes. Por vários motivos, ajudar um exército a se armar pode ter consequências indesejadas. Por exemplo, essas armas poderiam acabar em tropas inimigas, ou até mesmo ser utilizadas de forma antiética pelos soldados aliados. Para contornar esse risco e ainda ajudar aqueles que estiveram no campo de batalha, é possível fazer doações para a recuperação de ex-combatentes. Deixamos aqui como indicação a Revived Soldiers Ukraine, organização sem fins lucrativos dedicada a financiar a reabilitação de ex-combatentes. É bom destacar que nosso conhecimento sobre essa organização provém exclusivamente de pesquisas pela internet, mas o motivo de escolhermos essa e não outras instituições é por possuírem escritório nos Estados Unidos, fora da Ucrânia, sendo assim menos vulnerável aos danos causados pela guerra atual. E essa organização também possui relatórios emitidos no portal Carrot Navigator e que podem ser conferidos a qualquer instante. Número 2. Ajuda a civis. Mesmo se você acha, por algum motivo, que a Rússia está correta em invadir a Ucrânia ou que não é certo ajudar os combatentes ucranianos, ainda assim, é impossível negar que parte dos civis afetados pela guerra não tem nenhuma culpa sobre isso. É muito provável que a maioria dos cidadãos locais queriam apenas viver suas vidas, sem nenhum tipo de conflito político internacional. Nesses casos, dar suporte a não combatentes pode ser uma forma de contribuir na amenização do sofrimento dessas pessoas. Com isso. Realizar doações através da instituição Cruz Vermelha vem a ser uma ótima alternativa. A razão de termos escolhido essa instituição é principalmente por sua reputação internacional e a sua facilidade em pagamentos através de cartão de crédito. 1. Um, compartilhamento de informação Supostamente, Napoleão já teria dito que guerra é 90% informação. Seja verdade ou não, essa frase faz muito sentido. Imagine qual seria a atual situação da Ucrânia hoje se não fosse a quantidade absurda de relatos e ajuda obtidos graças à internet. De fato, há inúmeras pessoas em campo fazendo um excelente trabalho. Mas é claro que atualizar, escolher e filtrar todas essas informações é um trabalho incrível interminável e cansativo. Por isso, comente nesse vídeo caso tenha como indicar qualquer informação relevante que possa ajudar os ucranianos. Com certeza, havendo outras formas relevantes de ajudar, faremos o nosso melhor na divulgação. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!